Bem-vindos à minha apresentação do Framework SHOOL, está fazendo 10 minutos, dá uma corrida aí. Ah, meu nome é Fabrício e essa é uma versão do, da apresentação que eu dei ontem no Tdh Talks, na Bridge Coworking de São Carlos, que é um evento quinzenal nosso de Lightning Talks. Lá são 5 minutos, aqui eu, eu me dei 10 minutos para não correr tanto e tentar chegar em algum ponto, tentar apresentar de forma mais é, justa <risos> esse framework que tem sido um que eu tenho brincado e tenho gostado muito. É, antes de falar do SHU em si, é, eu queria dar uma pincelada em mais ou menos o cenário do front-end hoje, né? algumas das tendências que eu vejo e, e o, o que, eu, que eu acompanho coisas que, que o mercado está usando, é, para onde a gente está caminhando, enfim, é, temos aí essas tendências aí hoje de desenvolver aplicações front-end é, no modo single page, né? é, então é, é uma página só que faz tudo, funciona como se fosse uma aplicação, né? é, tem até termos novos surgindo aí, progressive web apps e coisas do tipo, que, é, a web realmente é aquela aquela plataforma compatível onde uh, você só precisa ter um browser para acessar a sua aplicação é um negócio standard muito legal muito bonito uh, uma tendência aí na parte de, de user interface de componentizar as coisas né então uh, a sua uh, a sua view a sua parte visível ela é formada por componentes uh, individuais e, e e componentes que englobam outros componentes, então uma composição de, de pedaços separados uh, e na parte de arquitetura a gente vê é, sempre alguma coisa parecido com o Flux do Facebook que tem essa característica de ser unidirecional, então um, uma ação do, do usuário ou algo que ele interaja com a sua app, ela não vai afetar diretamente a, a interface que ele está vendo. né? Ao invés disso, ela vai mandar um sinal, alguma coisa para alguém que vai uh, mudar o, o estado da sua aplicação e aí sim a, a View seria só um, um reflexo do, do estado atual da aplicação. Né? Então essa tendência aí que a gente vê... É... Muito disso, uh, graças ao sucesso do projeto REACT, né, que tem muitos méritos e, e a comunidade é, grande hoje, né, uh, ajudou a, a, a trazer, a, a deixar mais claro alguns dos benefícios né, de você ter uma uma descrição da sua interface de forma declarativa, uh, componentizada, né, componentes que são testáveis, né, então um, as coisas fáceis de testar uh, fora uh, do browser e tal, uh, trouxe trouxe à tona aí para o mainstream uh, conceitos de programação programação funcional, hoje é o grande hype aí uh, todo mundo fala de programação funcional e tal. É, deu o nascimento para bibliotecas uh, simples e fantásticas como o Redux, que é, hoje é uh, de facto implementação do, da arquitetura Flux, né? Todo mundo usa o Redux, é, é quase um sinônimo de React hoje. E esses são os méritos, né? E, claro, tem a parte... Tem, a, tem os pontos negativos também né uh, desenvolver em React traz uma série de overhead uh, às vezes muita coisa muito boilerplate para escrever uh, tem gente que critica o, o, o, a extensão JSX do, que é um negócio não standard e tal uh, e muita gente acha que precisa de Webpack para para trabalhar com React o Webpack é é uma droga né Webpack é uma bosta Uh, um projeto que tenta fazer muita coisa, uh, enfim... Uh, esses são os pontos uh, negativos, na minha opinião. Então, a gente tem muito que agradecer ao React, a comunidade do React e esse sucesso todo. Mas às vezes é legal dar um passo para trás também, revisitar algumas coisas uh, já trazendo essa experiência acumulada. E, na minha opinião, é mais ou menos essa lacuna que o Framework Shoot tenta pre preencher, né? Ele tem a proposta de ser um negócio leve, pequeno, é, é, escrito, é, feito para você não ficar dependente dele, então se amanhã ou depois se você quiser migrar do Shu, sua aplicação, seu protótipo rápido que você fez em Shu cresceu para alguma coisa mais complexa, você pode pensar em migrar alguma coisa porque vão ser, vai ser basicamente só JavaScript. Uh, ele tem essa mentalidade é, muito do mundo do browser -fi, de você Cada um faz uma coisa bem feita e o Shu é só um, um conjunto de várias dessas bibliotecas pequenas. Né? Uh, ter o DOM do browser como um denominador comum é, usa para a descrição dos componentes uh, funcionalidades de string literals do S6 mais especificamente a uh, funcionalidade funcionalidade de tag de templates também né uh, então vamos para um exemplo aqui e aqui né um ASCII art obrigatório de como como é uh, o, o data flow aí uh, uh, a organização do das etapas aí do, de como os dados uh, andam no shoe. É também, tem essa característica de ser unidirecional também, né? Que nem o Flux, uh, então você tem aqui uma, uma View, que é uma consequência do seu State, né? Um, alguém que interaja via DOM dispara actions, né? Que passam por reducers, enfim aquele esquema tradicional e uma coisa legal do SHOOL é essa parte do Transparent Side Effects aqui que ele ele meio que te força a organizar o seu código para as funções que são Side Effects ficarem separadas do, dos reducers e tal né o Redux você tem N modos de fazer isso também né mas uh, sei lá o SHOOL é legal que ele já te, te dá um, um pouco o caminho das pedras né? ele já tem isso como parte da API também então se a gente fosse fazer aqui nesse evento quinzenal que a gente tem lá uma página que fala qual que é o próximo e qual é, quais vão ser as palestras do, do próximo é, a gente poderia modelar aqui o estado da aplicação bem simples, um MVP é, que só tem a data do próximo e os temas que vão ser abordados, né? A gente poderia descrever isso no state, que é um, como um, um objeto de JavaScript aqui, com esses dois atributos, né, uma string para o dia e uma array de objetos para os talks. Hum, e a partir desse state, dessa, desse dado, o estado da aplicação, a gente precisa colocar isso na tela, né? E a gente vai. Aqui seria alguns componentes para montar a nossa UI, né? Então, aqui é mais ou menos o jeitão de um componente no shoe. Ele é uma string literal de JavaScript. Que você uh, usa essa sintaxe aqui para colocar, colocar dados no meio da string, né? Uh, e você está vendo aqui que eles usam o template tag, né? Um, um html que é, essa, faz essa string virar um nó de um, um node DOM. Uh, isso aqui é um projeto que chama yo, -Yo também, que eles usam. Uh, mas dá pra ver que é bem simples assim, né? e é só javascript. Então, uh, aqui teria um componente do dia, vamos jogar num h2, uma um tol que vai ser um, um list item, que faz parte de uma unordered list aqui, que é um, pega aquela array de talks e, e mapeia com cada uma delas vai ser um desses componentes aqui que eu chamei de talkItem. Isso a gente pode compor a view da nossa página, que seria assim bem simples, e se a gente quisesse colocar uns reducers para adicionar talc, remover talc é, também só funções de JavaScript é, quando você junta tudo isso no modelo coloca lá state reducers, effects subscriptions você tem a sua aplicação que é basicamente isso você coloca o um modelo contendo todas aquelas coisas uma rota principal para sua view principal e gera uma, uma árvore de nós de dom e coloca no seu browser, coloca no seu html. Bom, era isso. É, mais informações aqui. Esse primeiro link é o, a página do Shu. É, espero que tenha, tenham gostado e até a próxima.